A Rocket 21, ela tem uma nota de 4.4. Quando a gente entra no site, de cara a gente já vê que eles falam que tem entre 4.9 e 5. Provavelmente está desatualizado, mas está aqui o meu feedback pedindo para que vocês atualizem, porque é muito importante essas informações de palette. Quando a gente vê algumas notas mais baixas, por exemplo, 1, que representa 11%, a gente tem algumas informações um pouco... Vamos ler aqui. Fiquem atentos com a Rocket. Alex G, é porque assim pessoal, a Rocket 21 ela é muito patrocinada por traders lá fora, tá pessoal, é, Alex Gonzalez, é, Sebastian, é, enfim, e acaba que tem muitos haters desses traders que assimila esse hater à mesa proprietária, e tem casos que realmente tem pessoas que tem problema com a mesa, e acaba tendo problema com o trader Eu não sei qual é o, o nível de sociedade Eu não sei nem se existe realmente Uma sociedade entre eles Mas eu sei que eles recomendam muito essa mesa né? Então faz sentido ter Cobranças em ambos tá? Então a partir do momento que botou o peito Para assumir uma mesa proprietária Realmente vai ter cobranças E é extremamente normal Essa empresa é uma fraude Enfim, tem muitos comentários negativos Mas é muito bom a gente também saber quais são os positivos tá? Então se eu olhar aqui é, cinco estrelas, provavelmente as pessoas que receberam pagamento, tiveram bom suporte. Então é, a gente não tem que ignorar quem votou uma estrela, a gente tem que entender o motivo desse voto. Vocês concordam com isso? Justamente para que, por exemplo, vamos supor que eu esteja operando na Rocket 21 e eu tenha algum problema eu quero ser atendido rapidamente, eu quero que meu problema seja resolvido o mais rápido possível, eu quero que meu pagamento seja feito corretamente, tudo nos prazos. Então, se eu não receber isso, eu vou no Trustpilot e vou deixar minha reclamação para que outros traders consigam ver. Mas se eu receber, eu também farei uma, uma, uma avaliação no Trustpilot justamente para mostrar para as pessoas que a empresa está sendo honesta. Então, um ponto que talvez vocês brasileiros não fazem é a avaliação das mesas. Então, se você opera na FTMO, MyForexFound, Default Trader, teve algum atraso, ou tem algo que você quer elogiar, vai no Trustpilot, deixa a sua nota, 5, 10, não importa. 10, <risos> né? Não importa, tá, pessoal? Vocês podem perceber que o Rocket 21 ele tem um senso de comunidade, comunidade de traders. Eles sempre falam aqui, ó, alcance novos níveis. Como é que vai alcançar novos níveis? Dentro de uma astronave astronave, é, astronave e vira um astronauta e sobe lá pra cima, essa é a temática eu acho isso muito da hora, mano. acho isso muito da hora, tipo, porque, sei lá enfim, eu sou eu sou desse jeito Vocês, quando, quando eu vejo isso aqui passando aqui, né, que me lembra muito algumas outras mesas aqui que não são enfim, tá, mas o provedor da, da Rocket o provedor não, o provedor de liquidez, é exatamente é a ICAP, né, deixa eu ver se eles têm alguma informação falando sobre isso não tem nenhuma informação clara sobre a ICAP, né, deixa eu ver, ICAP, enfim, mas eu vi um cara operando pela Rocket no, no próprio YouTube e tava lá, ICAP, real, tal, tá, tal, tá, tal, tá. enfim, né, é muito importante a gente saber o processo de avaliação da Rocket, tá, que é o de primeira fase e segunda, tá, sendo a primeira fase um teste e a segunda a verificação e a terceira é deixando você já numa conta live, para que você tenha os seus primeiros resultados, tá? Lembrando que inicialmente você tem ali um, uma porcentagem de lucro de 80%. E você pode ampliar até os seus 2 milhões, tá? E eu vou explicar um pouco mais como é que funciona esse scaling para vocês também. Ó, vamos dar um exemplo. Tem conta desde 5K a 300K, isso é muito bom, muito bom mesmo, tá? Agora vamos dar um exemplo de uma conta de 200K. Você tem 30 dias na primeira fase, 60 dias na segunda, 8 dias mínimos de operação... Você tem uma alavancagem de 1 para 100 e tem 5% de drawdown, tá? Em, até na conta live. Tem gente que me pergunta, Jonathan, depois que eu passo para conta live, eu tenho que bater alguma meta? Não, você não precisa bater meta. Você só não tem que ficar negativo, tá, pessoal? Ficar um drawdown. Você tem que ter lucro, concorda? Quando você passa para conta live e você recebe o seu primeiro pagamento, no seu primeiro pagamento já vem um reembolso, tá? Então tá aqui, refalde, enfim. Perda máxima diária 5%. Perda máxima total, 10%. Então, vocês já estão sabendo, são é 60 dias e 30 dias. 8 dias mínimos de trading, repito. Eles deixam bem claro aqui que o suporte deles são 24 por 7, tá? Tem vários métodos de pagamento. É, você não precisa arcar com os riscos, esse é um ponto positivo de qualquer mesa proprietária. E aqui fala que eles aceitam swing traders, né? Isso é um ponto bom, um ponto positivo, levando em consideração que a maioria dos day traders só perdem, né? Então, quando você vê uma mesa que ela só aceita day trader... Tenha medo, <risos> então vamos lá, vamos olhar aqui outros pontos, tá? Sobre o scaling, é... vocês podem perceber, pessoal, que no scaling eles têm um upgrade, né? Esse upgrade vai ser o que? Você pode escalar até os 2 milhões, você tem uma porcentagem de lucro de 90%, você tem algumas outras condições. Que condições são essas? É... Qualificações foram feitas, haverá aumentos contínuos, ou seja, você pode ficar fazendo esse scaling a cada três meses, tá? O objetivo de negociação permanece os mesmos E a cada divisão de lucro Vai ser elegível e avaliado sua conta tá? Vamos entrar um pouco mais sobre as regras da Rocket 21 tá? Você tem que ter feito pelo menos 8% nos últimos três meses E atente-se que você tem que ter no mínimo Uma média de lucro de 2,67% em cada mês Para que você receba essa escala Para que você cumpra com os requisitos para fazer isso E o benefício Aqui já fala de uma forma diferente. 25% do saldo inicial e podendo chegar aos dois, certo? Lembre-se que a perda diária sempre permanece a mesma, tá? Sempre vai ser 5% e 10% total. Realmente é muito bom, só que é muito difícil achar pessoas que façam tantos scalings assim, justamente pelo nível de risco deles e de qualquer outra mesa que tem que ser baixo, tá? Sobre os pagamentos, é... primeiro pagamento. Os comerciantes são elegíveis para receber 30 dias após a primeira negociação padrão de algumas mesas proprietárias tá é, os próximos pagamentos são elegíveis quinzenalmente ou seja a cada 15 dias isso é muito bom sobre regras vamos lá free trial primeiro a rocket 21 eles têm um sistema de free trial só que funciona por meio de competição tá e também eles têm um sistema de free reset né então esse free reset eles basicamente é eles têm que deixar claro o seguinte a sua conta, o seu capital, o seu líquido, tem que estar acima do capital inicial. Ou seja, vamos supor que você terminou a primeira fase ou a segunda fase, você não conseguiu bater a meta, mas você está 0,5% positivo. Então você consegue ser feito isso aí do Free Trial. Tem que ter no mínimo 8 dias de negociação. Não pode, tipo assim, eu iniciei a conta agora, fiz um trade, ganhei 50 dólares e não operei mais, vamos supor. Tem um, o reset? Não, tá? Tem que ter feito pelo menos 8 dias de negociação. Não violou a regra de diário total, tá? Que é referente ao drawdown. Todas as condições atendidas, você tem uma tentativa gratuita, seja na primeira ou até na segunda fase, tá? Isso é um ponto muito bom. Como eu falei para vocês, é, eles utilizam a ICAP e a comissão deles são 5 dólares por lote. Acho, acho pesadinho. Cópia de negociação. Não permite copiar a negociação de terceiros, apenas operações manuais. Negociação no final de semana. Ao realizar... É permitida para instrumentos apenas de forex, cripto e metais, tá? Ou seja, você pode mover ordens, você pode colocar ordens pendentes e etc. Sobre restrições de negociação, HFT, que é aquela é, arbitragem de lentência, martingale, negociações em gráficos atrasados, é, congelamento de dados, a galera usa muito isso, né mano? Enfim, não pode, tá? Sobre Edge, é permitido sim, desde que você utilize o Edge para proteger a sua conta e não para, tipo assim, ficar mantendo travado um saldo e lucrar no outro. Não, calma, não pode pessoal, tem que fazer da forma correta, certo? Swing Trading, permitido, como vocês podem perceber, eles estão de portas abertas para Swing Traders, isso é muito bom, tá? É, robô de negociação, eles não permitem nenhum, tá pessoal? Eu acredito que, se for utilizar um Trade Pad, por exemplo, um robô de gerenciamento de lotes, eu acredito que é muito importante que vocês falem diretamente com o suporte deles, justamente para que você tenha a autorização deles transcrita, né? Para que você tenha aí um, uma prova que foi permitido você utilizar. Certo? Sobre o plano de escala, requisitos eu já falei, e é isso, pessoal. A Rocket 21 é uma mesa muito boa. Mas eu preciso da opinião de vocês, comentem aí abaixo e fala pra mim, Jonathan, eu utilizei essa mesa, eu conheço uma pessoa que utilizou e não deu certo, ou uma pessoa que utilizou e deu certo. Eu quero encontrar feedbacks brasileiros, de, de brasileiros que estão operando nessa mesa. Eu vi que no passado a galera estava aprovando contas, enfim, só que eu não vi ninguém recebendo, tá? Então eu quero ver mais provas de pagamento, para que aí eu coloque ela no top 5, num top 4, 6, enfim. Eu quero colocar ela no meu top, mas eu tenho que ter mais provas sobre ela, tá? Sobre outras mesas que eu vou fazer análise, vai ser sobre a Top Tier Trader, Surge Trader e Fidel Crest.